Oh, legal. E você se, você se formou? Você fez alguma escola, assim, tipo, técnica ou faculdade e tal? Sim, eu sou formado em técnico em química, gestão ambiental e também sou formado em cosmetologia. Eu sou um químico aí, né? Então... Caralho, e que que é cosme... o que é cosmetologia? Cosmetologia é o um estudo dedicado aos cosméticos, né? É um químico que trabalha com cosméticos, né? Um cara que formula é, creme, shampoo... Uh, sabonete Caraca, batom maquiagem você qualquer coisa menos isso mano. é então E eu sou químico cara é. um punk cientista aí né tá quem diria <risos> e você trabalha nisso trabalho é. trabalho eu trabalho no laboratório de desenvolvimento eu crio formulações que atendem ali demandas de produção de lavar roupas detergente de lava-louça é, limpeza doméstica e hospitalar em geral Caramba, mano. Então eu você sou. Ac... Você acredita nesses mitos, assim, que tipo o sabão de lavar a louça ele é cancerígena? Porque tem uns caras do, do, do, dos movimentos mais natureza que falam esses bagulho, né? Tá Olha, ele não é cancerígeno, mas ele tem ácido sulfônico. Ah. O ácido sulfônico é a principal molécula que faz parte da composição do detergente. Então o ácido sulfônico ele é a base de petróleo. Então não tem estudos que ele é cancerígeno, mas tem estudos que ele gera um residual no organismo. Ah. Quando você lava... Tem um espanhol, eu não me lembro o nome dele, que fez esse estudo, que a molécula do ácido sulfônico, que é derivado do petróleo, fica um residual na louça, e esse residual vai para a comida e a gente acaba ingerindo uma parcela é, desse ácido sulfônico residual, que é coisa de é, partes por milhão, microgramas. né Sim. Mas mesmo assim, o nosso organismo acaba ingerindo. ingerindo né? Da mesma forma que a poluição também que são microgramas também de, de, de óxido de carbono, acaba também fazendo uh, ali reações químicas com o nosso organismo, né? Então, ah, porra. tudo ali tem uh, um grau de, de, de ser nocivo. Nós temos a faixa terapêutica né? e a faixa toxicológica. Então, passou de um determinado uh, volume dessas moléculas, elas passam a ser toxicológicas, né? elas passam ah, a fazer é, mal. Uma coisa também que as pessoas falam é muito dos absorventes íntimos, tá ligado? Sim. E a mulher tem um contato ali permanente com o absorvente, aquilo também causa o nódulo, causa câncer e tal. Tem, tem uns estudos sobre isso também, né? Olha, eu não sei te dizer ao certo, mas o absorvente, ele tem ali um, uma substância higroscópica, que ela absorve água, absorve líquido. Então, eu não sei ao certo é, qual mal isso causa, mas Sim. tem estudo para tudo, né? É, então, né? a gente costuma entrar nos bancos de dados científicos, então a gente acaba achando ali estudos de alguma determinada substância que pode fazer mal para a saúde, né? Rolon com alumínio. Rolon com alumínio. Isso é foda, né? As é complicado, não... é, é né? complicado. Tem também, tem um estudo. O alumínio, ele é absorvido pela corrente sanguínea. Sim. Só que aquele, aquela questão que eu te falei anteriormente, são microgramas que entram na nossa corrente sanguínea. Então, 0,0012 gramas, sim. que não é quase nada. E assim, tem Mas estudos recorrente, que... recorrente, né? É, recorrente, Todo dia o cara ser. vai lá mete o rolom. Todo, todo dia. dia. Três vezes por dia. Tem cara que anda com rolom na bolsa, sim, velho. Sim, sim. Né? É, dependendo da frequência de uso. Mas os estudos dizem que não, não é nocivo. Mas eu, eu, não, eu não boto tanta fé porque não é conclusivo. Sim. A gente tem estudo também que é comprado pelas indústrias, né? É. A indústria compra o estudo... É. E depois diz que não faz mal, né? É. É, que Mete nem... viagem nos médicos aí, né? É, então, o, cara vai, o cara junta aquelas milhas lá para poder viajar. Sim. Via estudo, né? Via, sim. sim. Né? Pagam ou o patrocinam, é. o, o, pagam o estudo mesmo para dizer que não foi que não é cancerígeno, que não é nocivo à saúde. Mas geralmente a Coca-Cola, por exemplo, lá, o pessoal fala que a Coca-Cola não faz mal para a saúde. É. Claro que faz. Se você tomar todo dia aquilo ali, tem açúcar, tem ácido, car... ácido carbônico. Então, aquilo, tem, tem substância que tira o cálcio do osso, né? É. Então, se você pegar um osso de galinha e deixar de molho na Coca-Cola, é. o osso vai virar uma borracha. Porque ah, é. as moléculas do, do, do refrigerante ali, o ácido que tem no refrigerante, vai reagir com o cálcio e vai, vai tirar o cálcio do osso, né? Cara, porque, assim, uma época eu tava Eu tava Devo estar tá ainda contaminado, o meu sangue estava contaminado pelo, pelo alumínio, tá ligado? Sim. Então eu cortei um pouco dos rolons, comecei uhum. a fazer natural, Sim. Com, com óleo de coco, essas coisas, tá ligado? Sim. E depois, os caras falaram que também podia ser as cápsulas de café. Pode ser. Porque também ali tem resíduo de alumínio quando tem você residual. injeta a cápsula de café, né? Tem residual. E aí, estamos tá, tá um ferrados, porque você vai em qualquer lugar hoje, os caras usam as cápsulas de café também, de alumínio, em vez de fazer na máquina, eles fazem Sim. Na, na... É, eles fazem direto. Olha, tudo que é industrializado demais tudo que é microprocessado demais, isso aí faz mal para a saúde, cara. A gente tem, por exemplo, a isotiazolinona, que é um preservante que vai nos cosméticos, que vai nos shampoos. né? Então, isso aí também ele causa alergia. Então, por isso tem alguns é, medicamentos ali, alguns é, cosméticos que você passou na pele ali pronto, fica vermelho na hora. Porque as isotiazolinonas, os corantes... As fragrâncias causam alergias, né? E também causam problemas para a pele, para quem tem predisposição para isso. Sim. Então, assim, a gente tem, é que nem eu te falei, a gente tem a faixa terapêutica e a faixa toxicológica. Ah, os estudos dizem que eu posso ir até aqui. Até aqui, essa parte aqui, ela tem uma faixa que não vai te fazer mal. Você é, extrapolou esse limite, aí começa a dar algumas reações no teu organismo, né? Caramba. É, o plástico, por exemplo, isso aqui tem fenóis, né? Então isso aqui também faz mal, né? Tudo que, que é do, do plástico ali, oriundo do, do, do petróleo, né? Ele faz mal para a saúde, né? Ainda mais quando aquece, né? Que nós já vimos isso aquece. aquecendo no mercado ali do lá de fora. Aí isso. vai transportar também, aquece. Isso. Aí depois esfria de novo, aquece de novo, Exato. né? Exato. E isso gera compostos voláteis que acaba entrando na corrente sanguínea também